Uf. Aquela banana ali, que banana é? É banana. Eu acho que é banana prata. Mas é... hum. com nanica fica bom também. Eu acho que já comi com nanica. Não vai dar maior. Tem que colocar tudo nesse. Porque só coloca assim põe a banana por cima? E daí a. A farofa. a farofa por cima, né? É. Uhum. Não dá, ali outro pequenininho isso aí? Ou Acho você achou que, que ali tá muito vazio? Ah, Aqui tá muito vazio. Tá muito vazio, né? Aí a massa, como a senhora fez? Uma massa de pão mole? É, ovo, manteiga, óleo. E... Ah. Leite. Se não tiver leite, pode pôr... Pode pôr água, água, fermento de pão, açúcar e sal. Hum. Daí a senhora vai assar no, no, no gás mesmo. No gás. Hum, entendi. No gás. Nesse bom, né? É. Hum, dando água na boca. Hum. Olha o que, que tem aqui esperando nós, ó. Estrugonofi. Arroz. Ali tem um punhadinho de carne com ah, tá. Aqui uma carne. Carne de porco aqui? É carne de, perda, de porco. Hum, tem uns pedacinhos de... É... Angel. Abobrinha frita. Tem que tampar aqui a bananela, dá um pano aí. Tem que tampar, senão vai sentar um mosquitão aqui. Deixa eu tampar aqui. A banana é aqui do sítio. Ah é? Hum. Natureba. bolo da massa mole, a banana entra tudo pro meio, né? Hum. Agora esse daqui, não sei como é que vai ficar. Ela não vai entrar pro meio, mas... Bolo de banana é sempre eu fácil, esses dias mesmo eu fiz em casa. Ah, é gostoso, né? Quando a banana começa a madurar muito, a gente é. não dá conta de comer, né? Aí eu, eu faço esse, esse bolo com, com calda. Aí a senhora cobre aí com, com as bananas depois... E a farofa é do quê? A farofa é, ó... É trigo, açúcar e óleo. Ah, sim. Tá vendo? Fica aquela farofinha por cima. Uhum. É uma delícia. Lá no sul a gente... Quando a gente vai lá, uhum. é, lá tem de abacaxi... Ah, é? Tem de, de ameixa. Nossa, mas é uma delícia. De maçã. Eu só comi de banana até hoje. Nunca comi. É, Uns um fala cufa, outros fala cufa, né? É, o outro fala... Lá no, no sul é cuca. Cuca? É. Nossa, mas é uma delícia. Quando eu for lá, eu vou trazer. Outra vez que eu fui, trouxe bastante. Eles embalam pra viagem. Ah, É. É. Os alemão lá é muito prendado, nossa. Então é da raça mesmo, né? É da raça. A cultura dos alemão é quando vai receber uma visita, é uma mesa cheia. O povo daqui, quando foi lá, ficou bobo de ver. É? Ficou assim, de boca aberta, de ver a, a mesa que eles preparam. O café Uma da mesa tarde. farta. Uma mesa farta. É. Já aqui no, aqui no estado de São Paulo, é uma mesa que farta mesmo, né? Farta tudo. Farta tudo. E é assim, não é coisa comprada, não, né? É coisa feita, Tudo sabe? feito em casa, né? Tudo feito em casa, que você... Merenda, né? Quem fala é. merenda feita em casa, A mulher né? lá... É fogão de lenha, forno de lenha, não tem preguiça não. É uma beleza. Até a gente recebeu um convite para morar lá. É? Nossa, o Juninho, um que, que era daqui, tá lá hoje. Morando lá. Nossa, ele falou. Né, João? Venha morar aqui. É outro ar, é outra vida. Ah, eu vejo falar que lá é outro mundo. É, só faltou falar que era é outro mundo. Ele falou que aqui é muito bom. Aqui não tem poluição. O ar é outro. Só que é difícil lá, né? O povo é muito sistemático. A maioria é alemão. O alemão é sistemático como o outro. senhora é? Nossa! Então? Então não sou... pode reclamar, né? Não, eu vou me dar bem lá, porque eu entendo os alemãos. Eu tô com uma faca, vai, sabe? de matar galinha. É A faca é muito chusso. É. Primeiro que você encontra, você pega. Né? Essa, essa banana, ela... ela tem uma partinha amarelinha dentro, né? É, você viu que engraçado? Dá a impressão que tem até um melzinho dentro. É. Mas ela não é muito doce, não. Ela é meio. Mas quando assa, ela não. É, vamos ver Não agora, concentra não... o doce? Eu nunca. Sabe? Não gozou ela para isso? Não, primeira vez. Que nasceu um cacho lá, o Chico foi lá, cortou. Ah, mas a banana colhida assim... É outra Da roça coisa. mesmo é outra coisa, né? Madura naturalmente, ah, é. não tem produto químico para madurar. Olha lá, gente, que linda a banana. Vou dar a volta aqui para mostrar. Vou experimentar a banana aqui, gente. Ela deixar um assim pedacinho aqui, ó. Eu vou experimentar. Um cachorrinho olhando ali, ó. Quer? Não gosto de banana, né? Deixa jogar. Hum. Bonito. É interessante que ela tem um gosto, é doce, ao mesmo tempo é azedinha. E vai muito açúcar aí? Não, pouca açúcar. Deixa eu pegar um pouco de canela para pôr no meio da açúcar. Que é a minha? Que é a minha? Ah, sua canela seca? A minha canela. canela é sequinha, hein? Precisa ser uma canela mais encorpada. Ah, então tem que ser a da senhora mesmo. É. Canela minha caverna. mas daí que é bom, né? Porque daí é. Já tá. Como é que fala? É... O sabor concentrado, é. né? Apurado. mais doce um pouco a banana. Hum. Mas ela não tá muito sem doce, não. Não tá, né? Não. Agora a farofa. Farofa papai. Que bagunça de cozinha, de pôr bastante, que é gostosa essa farofa É, né? É uma coisa tão simples, né? E, então, fica, e fica tão É tão gostosa. Olha lá, pessoal, já colocou no forno e eu tô aparecendo aqui na tela. Depois eu mostro pra vocês o resultado. Olha lá, gente, já tá assadinho. Agora nós vamos esperar esfriar. Pra comer. Hum, tá me dando água na boca. Baba não, não O baba não. Olha aqui, gente. Alguém já tirou um pedaço aqui. Doce e olha que, que delícia do Quer dizer, eu não provi ainda, né? Mas eu imagino que esteja delicioso Vamos ver Tá bom aí, Maurinho? Tá bom? Ótimo Eu vou também comer um pedaço, né, terra. gente? Que Bora e provar um E aí, Madalena, como é que tá esse cuff? É cuff mesmo que fala? Cuff, cufa Opa. Bom, o que importa é que tá gostoso, né?